E aí, Pombeira? Meu Kartana tinha três tipos. What? Então, você ganha dinheiro estando em lives que tenham PCG e tem como E veio, veio, veio, veio! Sarona! Oh! Chime, chime! Chegamos, galera! Chegou! Chegou! Veio! Pegamos! <risos> ah, moleque! pombo deu muita sorte, mano! Meu amigo! Que que é isso, mano? Brilhou bonito demais! Taca Master Ball na face dele! Shiny, shiny, galera! Veio, finalmente! 651 tentativas! 650, né? Tem 150 tentativas, galera. Nossa, velho. Que doideira. Que doideira. Mano, eu não acreditei. Eu, ele veio... Esse verde, tá ligado? Me bugou quando eu olhei... No segundo que eu olhei, me bugou, tá ligado? Ele pode dissolver toxinas no ar instantaneamente e transformar uma terra arruinada num lindo campo de flores